Olá pessoal tudo bem? Meu nome é Douglas Frari, nós vamos falar hoje sobre dicas de programação. Esse vídeo que, eu, que você está vendo faz parte do site learn.code.org e lá você pode aprender várias dicas de programação. Dê uma olhada nesse link, a url eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo, aqui você tem a oportunidade de aprender um pouco sobre programação em geral. E quando você começa os primeiros desafios, seu objetivo é ajudar o passarinho de Angry Bird a matar os porquinhos. Né? Então, você pode me ajudar a pegar o porco malvado? Junte alguns blocos, avance e clique em executar para me ajudar a chegar lá. A ideia desse programinha é a gente fazer o passarinho matar o porquinho. Para isso, a gente tem alguns blocos que são comandos de programação. E aqui você tem os, os blocos montados. E você, quando você tiver os blocos montados e você acha que vai resolver, você vai clicar em avançar para poder uh, fazer o passarinho andar. Então se o passarinho chegar aqui, então você cumpre o objetivo. É, vamos fazer um exemplo, vamos fechar aqui as dicas, né? No caso, se eu clicar em avançar, ó, quando executar, avance. Então, vamos lá. Clicar em avançar, aí ele toca uma musiquinha e avança. Só que ele avançou uma vez. Então, aí ele dá uma dica. Aqui está com um problema de tradução, mas enfim, vamos tentar novamente. E aqui tem uma dica do passarinho, ó. Você pode me ajudar a pegar o porco malvado, junte alguns blocos, avance e clique em executar para me ajudar a chegar lá. Então nesse caso a gente tem avance uma vez. Clicando em recomeçar, ele volta para o estado original e agora a gente pode ver que tem um avance. Mas se a gente observar, precisa de um, dois. Então vamos adicionar mais um, simplesmente encoste, plugue e aí você executa. Aí ele toca a musiquinha que a gente conseguiu E assim você vai fazendo todas as lições E uma forma interessante de estudar é clicar na opção Mostrar Código Aqui ele vai dar umas dicas de como seria esse comando Se a gente fosse codificar Um código de Javascript, por exemplo Bom, lição dois né, Ele vai carregar Me ajuda a encontrá-lo, ele quer Agora eu preciso avançar quantas vezes aqui, então uma, duas, três, então aqui eu tenho um avanço, então vamos colocar mais dois, dois, três, Vou clicar em avançar agora, um, dois, três, pronto. E assim sucessivamente, então é uma série de desafios, no qual você pode verificar, que aqui eu usei três comandos de vai pra frente, Mova-se para a frente, né? Aí ele vai carregar a lição seguinte e até que você chega no final e aí ele vai introduzindo conceitos de programação à medida que a gente vai avançando nos desafios. Esse aqui é interessante também, que agora eu tenho avance, avance, vire o sentido direito do boneco e avance mais uma vez. Então avance uma, avance duas, ele vem para cá, vire a direita do boneco. E avance mais uma. Se você errar, não tem problema porque ele, você tem a opção de recomeçar. Muito bem, okay? se olharmos o código agora, ele tem um, um comando novo que é o turn right, certo? Bem, pessoal, é isso por hoje. É só pratique esse learn.code.org que você vai aprender programação de uma maneira divertida. Ok? Um abraço e continue uh, acompanhando as dicas de programação aqui no canal do professor Douglas Frare. Abração, até mais!